Ah, eu assisto filmes e novelas bíblicas porque eu aprendo muito. Só que não. Neste vídeo eu vou te dar alguns motivos para você não dar mais audiência para essas desinformações. Fica comigo que eu vou te mostrar. Bom, antes de continuar, eu quero convidar você a visitar a nossa descrição no rodapé deste vídeo, onde você vai encontrar ali cursos e também conteúdos muito interessantes para você. Inclusive, nós temos um curso de hebraico, um curso muito bom, um curso que tem as mesmas matérias ensinadas na faculdade de Jerusalém. Então, um curso muito interessante, um curso muito bom para você que quer se aprofundar mais no conhecimento e no estudo né, das escrituras sagradas, tá ok? E eu convido a você também que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, ative o sino das notificações, para que você possa... Que você estar participando dos nossos vídeos também, deixando sua opinião a respeito do estudo da palavra, daí sim interagindo conosco para a gente poder aprender mais a respeito das escrituras juntos, tá ok? É, se puder também deixar um like, que um like é ajuda muito o nosso trabalho. Você não faz ideia. Como ajuda, você deixar um like aí, porque o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas, tá ok? E você também compartilhar também vai estar ajudando muito o nosso trabalho. Então é isso que eu te peço. Então vamos ler agora um texto, que neste texto eu vou te mostrar, eu vou te dar alguns motivos pelos quais você não deve ficar perdendo tempo com novelas e filmes bíblicos. Porque ao invés de te trazer algum conhecimento, te agregar algum conhecimento, faz o trabalho totalmente ao contrário. Então peço a você que pegue a sua Bíblia, vamos ler comigo um texto que está em Gênesis capítulo 22. E vamos analisar o texto e dentro desse texto eu vou te dar alguns alguns motivos pelos quais eu deixei de ver esses filmes e novelas bíblicas. Se bem que novela também eu já não vejo mais porque novela realmente para mim não é coisa de pessoa que quer agregar alguma coisa boa para sua vida ver. Mas isso é conteúdo para um outro vídeo. No outro vídeo nós falamos a respeito dessas trevas chamada novela. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente de, de filmes e novelas bíblicas que muitas pessoas acham que está agregando algum conhecimento, mas realmente está fazendo fazendo o um trabalho totalmente ao contrário. Vamos ler um texto aqui que está em Gênesis capítulo 22. Vamos lá, Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro versículo, nós vamos ler até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 dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui, preste bem atenção nesse, nesse pedaço aqui. Ó. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac. Seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, «Meu pai», respondeu Abraão, «eis-me aqui, meu filho». Perguntou-lhe Isaac, «eis o fogo e a lenha? Mas onde está o cordeiro para o holocausto?» Respondeu Abraão, «Deus proverá para si, meu filho» o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse... Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bercerba, onde fixou residência. Depois dessa leitura, fica comigo, que eu vou ser bem breve no que eu vou dizer. Quem me conhece sabe que eu não assisto mesmo esses filmes e novelas bíblicas, vamos dizer assim. Um dia desses eu estava vendo uns, alguns vídeos na internet e infelizmente deparei com um vídeo, né, um trecho da novela Gênesis, onde Abraão estava fazendo esse, foi fazer esse sacrifício, foi obedecer né, a voz do Criador, onde ele levou o teu próprio filho para ser sacrificado. E ali eu vi... Coisas totalmente distorcidas da Bíblia. Primeiro, teve um, um diálogo ali entre os dois que realmente está acrescentado, onde o menino pergunta, né, o, menino ali que fa, o, o ator ali que faz o filho de Abraão, pergunta, pai, será que Deus vai me aceitar? E muitas outras falas né, que é acrescentado ali, tanto em filmes também como novelas. E a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente acrescenta quando se diz respeito a Bíblia é sagrada quando se diz respeito às escrituras, porque o nosso Messias diz em Apocalipse 22, lá nos últimos, nos últimos versículos da Bíblia, ele diz, Ai de quem acrescentar alguma coisa a este livro, porque será acrescentada também na vida dele as pragas contidas neste livro. Então é muito cuidado com o que a gente tira ou o que a gente põe das escrituras, não se deve tirar nem se acrescentar. O que Deus nos revelou já é suficiente para nós, não devemos fazer, acrescentar nem pôr nada, porque isso que não é massa de bolo, é algo que já está pronto para nós. E outra coisa é, o, é, é, é a tristeza que estava Abraão. Quem já nunca viu um pastor pregar na internet ou também dentro de um templo falando nossa, que tristeza que Abraão deve ter tido naquele dia, você como pai deve também pensar nossa, o pai que vai sacrificar o próprio filho, que tristeza, isso não é bíblico isso não está nas escrituras, Abraão não estava triste, Abraão não estava triste, eu te provo que Abraão não estava triste, meu Deus, ele era ele era e é até hoje considerado o pai da fé, a sua fé era reputada como justiça, ele é justificado pela sua própria fé, Abraão não estava triste, as escrituras não mostram em ponto nenhum que Abraão estava triste, mas ele estava seguro do que ele estava fazendo, e eu vou te provar, preste bem atenção, o texto está dizendo que quando Abraão escuta a voz do Criador dizendo para ele fazer esse sacrifício, a Bíblia diz que ele levanta bem cedo, ele levanta de madrugada para rachar lenha, então ele estava com pressa de fazer. Nesse texto não se encontra esse sentimento de tristeza, ele não estava triste. Pelo contrário, ele estava feliz e seguro do que ele estava fazendo. E eu vou te provar. E outra ele não tinha motivo para estar triste porque Deus tinha feito para ele uma, uma promessa, que esse filho da promessa, neste filho, ele, por este filho ele seria pai de multidões. Se Deus leva o teu filho ali naquele sacrifício, se Deus aceita naquele momento Isaac como sacrifício, ele morre naquele dia, Deus se tornaria mentiroso. O Criador se tornaria mentiroso. Essa que ele tinha feito a Abraão lá atrás tinha caído e ele ia cair por terra, então Abraão tinha isso no coração, meu filho não vai morrer hoje, de alguma forma, eu não sei como, mas eu vou voltar com ele, Abraão tinha essa fé no coração, portanto quando Deus o chama lá em Ur dos Caldeus, ele não questiona nada, ele simplesmente vai, Abraão era assim, por isso que ele é considerado o pai da fé, ele simplesmente obedecia, não importa o que Deus pedia, ele fazia, que com alegria, e ele tinha certeza que ele ia voltar com seu filho, então não tinha motivo para ele estar triste. Eu vou te provar que ele tinha certeza. A Bíblia vai dizer no versículo 3 que ele levantou de madrugada, ou seja, ele estava com pressa de fazer. Rachou a e saiu. E a Bíblia diz no versículo 4 que ele viu de longe o lugar onde Deus tinha mostrado para que ele fizesse o sacrifício. Então no versículo 5 aqui está a certeza de que Abraão... Sabia que seu filho ia voltar com ele vivo. Olha o que ele disse. Então disse ao seu servo, esperai aqui com o jumento. E eu, o rapaz, iremos lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só. Abraão disse para os seus servos, fica aqui. Porque eu vou ali com o rapaz, eu vou ali com meu filho. Iremos e voltaremos. Ele falou no plural. Aí alguém pode dizer assim, mas tinha algum, algum, algum dos seus empregados com ele, por isso que ele disse, voltaremos. Não, a Bíblia é bem clara, ele disse para todos os seus servos, disse para todo mundo, fica aqui que eu vou eu e o rapaz, vou eu e o meu filho até lá adorar e sacrificar. Iremos e voltaremos. Abraão tinha certeza que Isaac ia voltar com ele, não tinha motivo para ele estar triste. Portanto, quando o Isaac pergunta para ele, pai, mas está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui tudo aqui, mas cadê o cordeiro? O ele, que que ele responde com a maior calma? Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. <risos> então, aquele diálogo ali na novela não tem nada a ver com a Bíblia. Abraão não estava triste, ele estava tranquilo. Não só Abraão, mas também como Isaac também estava tranquilo. Ah, se Deus vai prov providenciar para mim um cordeiro, estou tranquilo. Portanto, você não vê... E nem nenhum sentimento de Isaac de querer fugir daquela situação, ele simplesmente seguiu seu pai. Ele também estava tranquilo que Deus ia prover para si o sacrifício. Então, o texto é bem claro em dizer que Abraão sabia o que ia acontecer. Abraão sabia que ele ia e voltaria com teu filho. Então não, tinha, não teria motivo para Abraão estar triste, nem ele e nem Isaac. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão para o cutelo para morar o seu filho. Mas de repente, brada uma voz do, do céu, o anjo fala com ele, Abraão, Abraão, não faça nada, porque agora Deus tem certeza que você é obediente. E Abraão ali para... E quando ele olha para o lado, tem ali um cordeiro enroscado ali no meio dos arbustos. E ele pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Então quando Abraão sobe o monte Moriá, quando ele acorda de uma quando ele recebe a, a voz do Senhor falando para morar o seu próprio filho, quando ele acorda de manhã cedo para poder rachar lenha e quando ele sai pelo caminho ele começa a subir o monte em nenhum momento ele estava triste ou preocupado que não ia voltar com seu filho, ele tinha certeza que voltaria com Isaac iremos lá e voltaremos talvez alguém possa, talvez alguém, se alguém soubesse né, do diálogo dele com Deus, iria dizer assim Abraão, mas como que você vai voltar com seu filho se ele vai morrer lá? Talvez Abraão e responderia assim, não sei, ainda que ele morra lá, mas eu vou voltar com ele. Não sei como, mas um milagre vai acontecer, porque quem disse para ele é Todo-Poderoso, quem tinha feito promessa para ele que ele seria pai de multidões, que mandou ele contar as estrelas do céu, se é que é capaz de contar, aí será a sua descendência. Esse Criador, esse Deus Todo-Poderoso que falou com ele, deu ele todas essas promessas, como que agora ele ia estar triste, meu Deus, meu filho vai morrer. Aí ah, agora, o que, que eu faço? Não, ele não estava triste. Ele estava tranquilo. Porque de uma forma ou de outra, ele sabia que o um milagre ia acontecer. O Criador ia fazer alguma coisa que ele e seu filho voltaria com o sacrifício feito, a adoração feita e com seu filho vivo. Porque ele sabia em quem ele cria. Era no Todo-Poderoso. Então, meu querido, eu vou te dar um conselho. Se você quer aprender mais das Escrituras Sagradas, fuja de novelas bíblicas. Essas da Record, então, Piorou, Pula Fora, Gênesis, essas outras novelas aí, Rei Davi, Sansão, sem contar que você vê mais cenas de adultério, de mentira, de sedução, do que propriamente conteúdo bíblico. Essa é a verdade. Se alguma coisa que eu deixei de falar aqui, escreva nos comentários o que você achou. Se você não concorda também, deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas dar a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí que o Criador te abençoe, que a paz, que é certo todo entendimento possa estar sobre a sua vida e até o próximo vídeo, até lá.